ela falou assim né que adora as aventuras de moto né mas mal ela sabia que estava lá na frente a gente ia passar por mais uma aventura de moto assistam até o final que vocês vão entender o que, é que eu estava falando beleza vai ser meio que queimar pela própria língua né as aventuras de moto aí vai mais uma Não consigo nem passar a marcha. Ah tá. Ah, agora <risos> a gente tá voltando com a Fazer 250. A câmera ainda tá ligada, eu tô tá falando sozinho. Não morre, desgraça. Não morre, não morre, não morre, não morre. Vamos. Muito ruim! Sou péssima pra dirigir essa moto! <risos> essa moto tá muito bichada! 250 desenvolve muito melhor, né? Que a é 150. Que tá com problema ela não joga o combustível o, a quantidade de combustível né é ideal aí acaba afogando a, a acaba morrendo a moto então eu prefiro estar tá acelerando de que deixar a moto morrer do nada Não tá de primeiro. Não adianta, né? Agora logo aonde? Na ponte do galo, no barreiro. Já tá ligado? Tá, tá ligado? Ah, é uma linha. É uma linha tá ligada, meu bem. Acho que não era pra ter desligado. <risos> Tururu, na ponte do galo. Não, né? não. E agora a gente vai ter que ir empurrando, né? Ponte do galo, como é que pode? Você não quer subir aqui? Não era aqui? Senta nela que deixa quem pô. Você é melhor para acendê-lo já. Dá pra atravessar agora, dá. Pode ir, pode ir. Como é que pode? A moto levou a gente de Belém a Brasília, de Brasília, Brasília para Belém e não quer levar a gente da PD para <risos> Ah, rapaz. Acho que vocês estão ouvindo, ela tá dando esses trancos estranhos Acelera, mas não vai E fica Nesses estancamentos Muita gente na rua sem máscara Máscara? <risos> que? É, só vai com o pé, ó, ó. Mas pelo menos a gente não tá tendo que empurrar, né? Tá dando os trancos, mas a gente tá indo São Jesus na causa pra essa moto <risos> Como é que pode? Mas a cachorro só não avançou. Pior! A gente ia levar era... Uma mordida na perna. Pô, tá todo mundo... Todo mundo olhando pra gente. A gente tá passando vergonha. Mas a gente vai chegar lá. É. E eu comentando que eu... Que eu adoro estar nessas aventuras com o Motovac Belém. Aí. Boa aventura essa, não? Bora, a gente conseguimos chegar. Meu Deus! Obrigado! Tá doido. É uh, morreu. Morreu na praia.